Olá, meu nome é Paulo Figueiras, eu sou investigador na Uninova. A Uninova é um instituto de investigação um, ligado, entre outros, à, à realização de projetos de investigação da Comissão Europeia, nomeadamente no, no âmbito do programa Quadro 7 e no âmbito do programa Horizonte 2020. Um, eu trabalho maioritariamente num grupo que se chama o Group for Research in the Interoperability of Systems, e portanto. Do nome consegue-se depreender que no início a nossa ideia era trabalhar muito com a interoperabilidade de dados, mas com a evolução do, da, da temática dos dados e do Big Data, do Data Analytics, começámos a enverdar mais por essa, por essa via. Portanto, Big Data, Data Analytics, focando principalmente nas áreas dos transportes, saúde e indústria. Portanto, a adoção de, do IoT de, portanto deste Internet das Coisas uh, deve-se uh, principalmente ao facto de as, de as companhias em várias áreas quererem uh, melhorar os seus processos. Essa, essa melhoria de processos, essa otimização de processos tem que vir a partir do melhor conhecimento dos processos em si. Um, e esse, esse conhecimento é gerado a partir de mais e mais informação. Portanto, quanto mais informação tivermos sobre um processo, melhor o conhecemos e melhor o poderemos optimizar. A ideia do IoT é um vem de encontrar esta ideia de que se nós conseguirmos sentir ou monitorizar dados através de dados de, de sensores, hum, para termos um melhor conhecimento do que se passa à nossa volta, seja qual for a área de aplicação no IoT, conseguiremos optimizar os processos a partir do uso de, por exemplo, de tecnologias de informação e comunicação, aplicações móveis, etc. que querem começar a sua transformação IoT ou seja, que querem começar a aplicar uh, tecnologias IoT na sua produção, ou nos seus processos. Uh, algumas boas razões seriam, uma, o, a questão que já falámos de controlar e conhecer todo o processo na íntegra. Portanto, tendo sensores, um, em, por exemplo, em toda a cadeia de produção de uma, de uma fábrica, nós conseguimos saber um, Coisas coisas específicas como atrasos na, na produção, falta de uma ou, outro, uma ou outra matéria-prima, e este tipo de coisas vão ajudar depois a optimizar todo o processo mais à frente. Outra boa razão é a questão de hoje em dia, principalmente na indústria, fala-se muito na questão dos gêmeos digitais. E, portanto, esta questão dos gêmeos digitais prende-se com o facto de nós termos uma simulação virtual baseada em dados reais, por exemplo, de uma fábrica e esta simulação está a correr em tempo real e através de, sensor, de dados de sensores consegue uh, ter uma, um comportamento muito próximo ao real. Este, este, este gêmeo digital vai permitir que as empresas não só consigam perceber uh, em avanço que tipo de problemas é que podem ter na linha, como ainda podem ajudar na otimização do processo uh, através de simulação. Ou seja, se a empresa quiser automatizar uma certa área da produção, podem testar primeiro na simulação um, essa, essa alteração, essa transformação de, de, de, da linha de produção e ver se realmente tem é retorno do investimento que irão fazer ou não. Pronto, essa é outra, essa é outra boa, boa razão. No caso, por exemplo, da área dos transportes, uma das boas razões é a questão da melhoria e otimização dos transportes para os utentes uh, e a personalização uh, da informação e dos serviços dados aos utentes dos transportes. No caso da saúde, por exemplo, Prende-se mais com, por exemplo, a melhoria um, na questão do, do, do, auxílio, do auxílio a pessoas carenciadas, a pessoas de terceira idade, pessoas com dificuldades motoras e tendo sensores, por exemplo, na roupa, nós conseguimos perceber que se a pessoa está com algum problema ao nível da, da motricidade, uh, que que reações é que podemos ter a esses problemas, etc. Portanto, em, várias áreas, em diferentes áreas temos diferentes boas razões para a adoção do, do IoT. Existem muitas barreiras quanto à adoção de tecnologias IoT. Essas barreiras, algumas dessas barreiras são, por exemplo, o preço das tecnologias e o o retorno do investimento feito nessas tecnologias, a segurança, etc. Mas eu penso que a maior barreira é o IoT em si. Porque, em certos casos, quando nós queremos aplicar o IoT, temos que ter um propósito muito específico. Ou seja, nós temos que saber o que é que queremos conhecer, o que é que queremos monitorizar, e que possíveis melhorias é que conseguimos obter através, através da aplicação de tecnologias IoT. E é, isso é, é uma grande barreira e é um, um grande desafio para que, as, que as empresas normalmente têm. É, pá, vamos instalar sensores, por exemplo, nas estradas, mas depois ninguém sabe para que, para que utilizá-los e que, que, que serviços de valor acrescentado nós podemos ter uh, com, com esses, esses novos sensores. Por outro lado, temos o um outro reverso da moeda que é, ok, isto é IoT são muito caras e não vamos ter retorno nenhum. Esta é, normalmente, uma barreira que as próprias empresas metem, uh, porque não sabem nem conhecem uh, as vantagens que poderão vir a ter na aplicação de sensores e de tecnologias IoT nos, nos seus processos, uh, mas também ao nível de, do retorno do investimento. Uma, uma, uma empresa, normalmente, não vê, uh, não vê com bons olhos o, o retorno do investimento feito em tecnologias IoT, porque pá, já tem o seu processo estabelecido, normalmente tem a sua cadeia de produção bem definida e, portanto, já tem um retorno do investimento feito até aí e agora ter um investimento muito maior em sensorização e monitorização, normalmente as empresas não conseguem perceber qual é que será a mais-valia de fazerem esse investimento. Outro, outra grande barreira é a questão da segurança. Hoje em dia vivemos num mundo que está inter, interligado, Todo, todos nós temos um telemóvel que está interligado, o um smartphone está interligado a uh, todos os outros a partir de redes sociais, a partir da internet, e todos nós ouvimos falar de, uh, de problemas de segurança ao nível de, de dos nossos movimentos, através dos dados GPS do nosso telemóvel recorde, o acesso ilícito ou ilegítimo a câmeras e sensores de som dos nossos telefones e, portanto, esta questão da segurança e principalmente não só da segurança, mas a questão da confiança nas tecnologias IoT ainda é uma, uma barreira muito forte. De jeito de conclusão, um, o IoT é, sem dúvida, uma tecnologia de futuro. Eu Na minha opinião, penso que nos próximos 5, 10 anos vai haver uma evolução muito grande ao nível da sensorização e da miniaturização dos sensores. Mas, eu uh, penso que o maior problema na adoção do IoT não está no IoT, mas na sociedade em si. Porque já quando já o quando Einstein criou a, a célebre equação E igual a quadrado nunca ele pensou que viria daí a bomba atómica. Portanto, eu penso que muitas vezes as boas ideias numa sociedade como a nossa tornam-se deturpadas. E o grande problema do IoT no futuro será esse. É como, como utilizar eticamente e moralmente o IoT? Mas pronto. Muito obrigado e espero que tenham gostado.